pessoal, na apresentação de hoje eu vou te explicar o que significa o sinal para a comunidade surda. Meu nome é Kelly Canuto, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube e esse é o meu sinal. Agora vocês devem estar se perguntando, o que é isso? O que é esse sinal que ela fica sempre fazendo nos vídeos? Eu vou te explicar. O sinal é um nome que é dado pelos surdos, ou seja, é a sua característica, o seu jeito físico. O próprio surdo vai pensar qual sinal que combina com você. O meu, por exemplo, é a letra K atrás da orelha. Por quê? Porque eu ficava o tempo todo com o cabelo atrás da orelha, colocando atrás da orelha. Então, eles imaginaram. Se ela tem essa mania de colocar sempre o cabelo atrás da orelha, vamos colocar a letra K atrás da orelha. Quando você pergunta qual é o sinal para o surdo, é a configuração do A, dá uma uma jogadinha nele assim. Seu sinal. E quando eu vou falar qual é o meu, vou falar, o meu sinal é assim. Esse é o meu sinal. Agora, eu vou te dar três exemplos de pessoas conhecidas para vocês entenderem melhor o que é esse sinal. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver se vocês conhecem essa pessoa. Um beijo do gordo. Esse é o sinal do João Soares. E esse aqui? O da potrona. Renato Aragão. E esse daqui? Jesus, os cravos em suas mãos, viram como eles pegaram a característica de cada pessoa? Agora vocês já sabem o porquê que nós temos um sinal, é o nome que é dado pela comunidade surda. Por hoje é só pessoal, ah, e não se esqueçam, se inscrevam no meu canal, até mais!